Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de estar hoje com meu pequeno eu, mas agora papai tem que voltar às ruas para poder dar um futuro para você. Momentos difíceis sempre virão, mas Deus estará sempre iluminando nossos caminhos. Então bora lá, voltar para o trabalho que também ficar só parado cuidando da família e tudo mais não paga as contas por mais que teve muita gente mesmo que me ajudou aí durante esse tempo foi fazendo os pics lá depois que eu fiz um vídeo pedindo ajuda teve muitas pessoas foram quase 617 pessoas que fizeram pics ali de pequenos valores de médios valores e teve até pessoas que deram pics de grandes valores eu achei impressionante como o pessoal gosta mesmo de mim, né? Mas olha, eu agradeço de coração mesmo todos vocês que ajudaram. Eu não vou colocar o nome de todos, porque são 600 e poucas pessoas para colocar aqui nesse vídeo. Mas eu agradeço demais a todos. Se vocês não fazem noção do quanto essa ajuda, meu! me conseguiu me reconfortar aqui, conseguiu pelo menos liquidar uma das dívidas que eu tinha no Itaú, agora só falta do original, do original se por acaso nesse meio tempo eu não conseguir arrecadar o valor, eu vou correr aqui atrás, agora minha esposa graças a Deus já consegue cuidar do bebê sozinha, ela já consegue ficar um pouco mais em pé, não dá mais aquelas dores fortes de cabeça da cefaleia pós hack ela já tá praticamente, que nem o médico falou, 90% curada já, então agora ela vai cuidar do bebê, enquanto eu vou para as ruas, batalhar e conseguir conquistar o resto do valor que eu preciso para pelo menos sair dessa situação difícil, como eu disse, agradeço a todos que me ajudaram e bora lá abastecer esse carro e fazer um dinheirinho Bom, agora que o carro está abastecido eu vou falar para vocês, viu? adotei um monte de sistema agora de segurança, para evitar mesmo que bandido consiga vamos dizer me roubar e eu não conseguir captar a imagem do vagabundo Olha só, agora eu tenho uma câmera que ela filma frontalmente. Vou até mostrar aqui, ó. ó tá gravando, tá vendo? Tá gravando a frontal do carro. E também estou utilizando o aplicativo aqui no meu celular de, de motorista mesmo, né? O que eu utilizo para o trabalho. Eu estou utilizando a câmera secreta. Do próprio aplicativo Stop Club Inclusive, se vocês quiserem me seguir aqui no Stop Club Ser um amigo meu e saber aonde que eu estou Trabalhando, poder acompanhar Conversar e tudo mais Eu acredito que teve muita gente aí que já postou Vídeo falando sobre esse aplicativo Então eu não vou me estender muito nele aqui não Procurem por mim lá ó, Lucas Uber Acima da Média Vocês vão me encontrar lá Tem o meu código de convite também Se vocês quiserem procurar pelo código de convite me casse lá, que a gente vai poder se acompanhar, conversar. Tem a opção de walk-talk aqui também, caso aconteça algum problema. Vocês podem saber aonde que eu tô Acontecer algum problema com vocês, pode mandar no walk-talk que a gente vai atrás, beleza? E olha, eu vou sinceramente trabalhar de óculos, porque com as lentes de contato seca muito os olhos. Então eu vou botar o meu óculos aqui e vamos lá trabalhar Vamos colocar aqui no aplicativo da Uber. Agora são 3h36, estou saindo tarde porque tem que ainda cuidar da minha esposa, fazer o café, o almoço. Então, vamos sair agora 3h36 com previsão de voltar até no máximo 9 horas da noite. É, vou ligar aqui no aplicativo da Uber. Vamos lá. Ah, inclusive, peraí. Vamos colocar ele na horizontal. Porque eu gosto de trabalhar com ele na horizontal, porque aí eu consigo utilizar alguns macetes. E também eu acho esteticamente mais bonito e também é muito melhor para você apertar o botão de ficar online, offline, na hora que eu quiser. Então vamos lá. Está pedindo para confirmar aqui as medidas de segurança. O que eu acredito que, sei lá, não era para parecer isso, porque já está permitido utilizar... Se você quiser ou não, máscara, que ele fala, ó, utilizar máscara, higienizar, sugerimos deixar as janelas abertas e arejar o veículo. Aí não dá para entender porque eles falam que você pode é, ligar o ar-condicionado. Tudo, tudo errado aqui, mas vamos lá, tudo pronto para dirigir. Vamos ficar online aqui e pegar as corridas. Peraí, outra? Ah, merda. Tirar a foto do rosto. Vou tirar aqui rapidinho, pessoal, já resolvi aqui o problema do aplicativo. No solar, aqui ele é um solar que eu peguei emprestado da minha esposa, antigo também. Ele é lento para bexiga. Meu, eu tive que atualizar o aplicativo da Uber aqui também, foi uma loucura. Então, eu tô praticamente saindo agora 15h50. Você não quer para mim sair às 36, né? Mas beleza, sem problema. Vamos aqui iniciar aqui ó, o aplicativo e vamos sair para trabalhar, lembrando que esse horário aqui das 15h50 é um horário muito ruim para se sair pode ser que demore aqui um bocado para tocar alguma corrida, mas se tocar amém, vamos partir para o abraço, lembrando que eu estou aqui na horizontal, opa, já tocou vamos ver, 18h40 2 minutos, 25 minutos 10km ah, uma corrida consideravelmente boa, vamos lá eu geralmente não escolho a primeira corrida, mas como que é um bairro bom para ir, um horário bom, então bora lá fazer essa corrida aqui. Lembrando que toda vez que eu inicio uma corrida, eu venho aqui ó, e fico offline para poder na próxima vez também escolher uma outra corrida. Bora lá correr atrás desse Rafael aí. Como eu disse, esse horário é muito fraco mesmo. Fiz duas corridinhas até agora e eu vou falar para você... Eu vou começar agora a adotar, aproveitando que está entrando no horário de demanda, que é um horário bom para utilizar diversas estratégias. Eu vou utilizar a estratégia de não pegar nenhuma corrida que não seja dois reais o quilômetro. Vamos ver se vai dar certo. 16:59 já estou praticamente 1 hora e 10 rodando. Infelizmente, R$ reais, tá muito abaixo da média. Já era para mim ter feito 37 reais aqui. Estou esperando tocar, vamos ver como é que vai ser. Galera, agora são seis horas e oito minutos, infelizmente eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, tive um pequeno, um pequeno não, um grande imprevisto, eu vou ter que voltar para casa correndo para ver o que aconteceu lá, depois eu conto o que aconteceu, primeiro preciso ter certeza do que está acontecendo lá, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então o que eu queria mostrar para vocês, infelizmente não vou mostrar nesse vídeo, vou te mostrar no vídeo que eu vou postar amanhã. Então esse vídeo praticamente vai ser mesmo para agradecer a todos que contribuíram, me ajudaram naquele momento difícil Na qual eu pedi uma pequena ajuda de vocês e vocês me ajudaram demais Um grande abraço a todos mesmo A sua é essa moto chata aí, mas vamos lá, um grande abraço a todos Até a próxima, falou, tchau